como a liderança pode ser efetivamente uma liderança na transformação da gestão pública a liderança em qualquer organização e também na organização pública é ter um papel muito grande de transformação de aprimoramento da cultura organizacional mas é muito importante a gente é, perceber que a pessoa na na função de liderança é, ela vai ter que fazer uma opção de carreira ela vai ter que abrir mão de alguns aspectos da sua vida profissional muitas vezes as pessoas não percebem isso é, pensam às vezes na, na posição de liderança como a posição de mais status de maior ganho mas não não pensam no, no ônus né, é, da posição é importante nós vemos que a, a, o líder ele se caracteriza como um gestor dentro da organização quando ele está na arena política da organização, ou seja, ele está uh, disputando recursos que são escassos dentro da organização e, e, e esse estar na arena política uh, exige da, da pessoa uma característica muito particular. Muitas pessoas uh, são bons técnicos, são bons profissionais uh, na área funcional, mas não percebem que Uh, na posição de gestor, na posição de líder, ele vai ter uma demanda que não é uma demanda técnica, que não é uma demanda funcional, é uma demanda política. Né? E o que nós vamos observar é que nem sempre a pessoa ela tem o que a gente poderia chamar de estômago né, para a arena política da organização. E o que, que nós assistimos em muitas organizações, não só públicas, mas nas privadas também, é, pessoas que... É, são bons técnicos, vão para uma atividade de, é, de liderança e elas não conseguem é, incorporar a, as necessidades do papel de líder. Né? Eles continuam atuando como se fossem técnicos ou profissionais uh, funcionais. Então, esse, é, é, por isso a importância hoje das organizações de preparar as pessoas para assumir posições de de liderança e não simplesmente colocar um bom técnico uh, na posição de liderança que é a característica hoje uh, predominante nas empresas privadas e públicas particularmente nas empresas públicas onde você tem uh, uma demanda técnica muito grande na na posição uh, como a, a operações de engenharia, medicina onde isso é é mais mais comum